colocam de maneiras diferentes é, em relação a, a como foram, como que a história da música foi se transformando numa história do ruído e como que o ruído foi se tornando, por sua vez, musicado também. Como que esse tal desse ruído chega? Porque essa palavra nem existia antes antes talvez tivessem barulho que vem do francês é e então essa palavra já existia antes barulho então isso queria dizer antes que era um som que você não reconhece a fonte barulho você não sabe o que significa nem de onde veio então antes é, é, das máquinas por exemplo das revoluções industriais na invenção da pólvora, do carvão, assim, o ser humano ele não era capaz de fazer nenhum tipo de som que fosse mais alto que a natureza. Assim. Então, a única maneira que ele se relacionava com sons era ou de dois polos, ou ouvir como uma coisa normal de existir, tipo, ah, você ouve os passarinhos, você ouve o seu ambiente, ou você é treinado musicalmente para ouvir uma relação é, harmônica entre é, a, a maneira que as coisas vibram, né, as cordas e tal, ou então uma relação rítmica, que é de tempo. Porque se eu arrasto essa cadeira, ela não é música, por exemplo, no sentido mais tradicional. Se eu bato ela uma vez, ainda não é música. Mas se eu começar a bater ela... É, já você já começa a organizar o som de uma maneira ou de uma intenção, com uma intenção musical. Tá? Eu penso música hoje em dia como intenções musicais. Assim. Intenções de organizar qualquer tipo de som ou ruído... É, em formas musicais. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a partir dos anos 50, na verdade, que você começa a poder gravar o som, é, as pessoas começaram a ver outras maneiras também, que não só a gestualidade, por exemplo, ou as intenções musicais, assim, de pegar e transformar o negócio num instrumento. Então, as pessoas começaram a gravar esses sons, passar por rolos de fita, passar, passar, processar, até que você já não reconhecesse mais a fonte e aí começa é, as origens da música eletrônica e aí depois as pessoas inventam sintetizadores, que é gerar ruídos e sons musicais e não musicais também, através da, da, da eletrônica, da resistência, da capacitância, da combinação aí de uma série de circuitos e tal. Quando a gente inventa a pólvora e as explosões e as máquinas, então a gente começa a trazer o ruído para dentro da nossa vida. E hoje em dia a gente vive num mundo que é completamente cercado por ruído. E barulho também costuma se dizer barulho quando você não sabe a fonte. O ruído geralmente você fala ah, o ruído do computador. Porque é um barulho que é. É, o ruído também ele é caracterizado, em termos musicais, você chama de ruído um som que ele se comporta de maneira é, aleatória, que você não tem controle sobre como que os harmônicos deles se comportam. E quando um violão, você toca a corda Mi no violão, você sabe que ele vai ter um desdobramento das fundamentais da vibração que vai ter, os harmônicos um, dois, três, quatro, e por isso que vai soar aquele que segue, né? Então, quando você, com som que ele é considerado ruído, tipo o ruído branco da TV ou o ruído do mar, é, ou o ruído do motor, é, você não consegue identificar qual é a nota, porque os harmônicos se comportam de uma maneira completamente caótica. Então, essa é uma característica, por exemplo, do, do ruído também. E o barulho é geralmente quando você sei lá está dormindo e tem um barulho. Aí você ah, não sabe de onde veio, o que, que é, o que funciona. Gente, quando tem essas revoluções assim, na percepção musical, desde antes, na história da música, as pessoas... Isso, gente, quando eu falo a história do ruído da música é no Ocidente. Porque no Oriente as pessoas não estão preocupadas com essas questões. Assim. Tipo, elas já estão no ruído desde sempre, elas já estão nos microtons e nas afinações absurdamente ricas há séculos. E a gente que na história da música ocidental, você está lá com os padres gregorianos, aprendendo do ré e fábrica. 7, 8, 12 notas. E aí começa tendo poucas notas, a os teoremas de Pitágoras, as teorias das cordas, e aí você vai, ah tá, uma corda só dobra e desdobra três vezes, então você só pode ter três anônimos na sua vida e pronto. A história da música é isso, eles aumentando o número de notas, e, e então quando chega em 12 tons, 12, semitons você chega lá e aí começa, a partir dos anos 20, 30, os músicos a tentarem tocar libertar eh, os instrumentos e os sons dessas amarras das escalas e das harmonias. Aí eles começam a inventar a, disson... a música dissonante, a música serial, a música tonal, que é uma tentativa de tocar sem obedecer tantas regras. E aí a partir disso, nos anos 30, 40, já começa o pessoal a trazer as, a... as tecnologias tipo rádio... Televisão, microfones, gravação, guitarra elétrica, mas assim, não para rock, né? Mas com tipo, amplificadores, é, microfonar, rádio... Aí aí essas coisas começam a entrar na vida das pessoas e elas começam a, a gravar, né? Começa o mundo da gravação e da transmissão de áudio, assim, de som então o rádio começa a virar um instrumento também potente assim, de receptor e transmissor de sons e automaticamente curidos que vinham. isso começa a ser incorporado em peças musicais também as pessoas começam a trazer instrumentos não musicais para dentro das peças musicais depois elas começam a gravar os instrumentos musicais transformar essas gravações é, em outros sons libertar os sons dos instrumentos, então isso é uma coisa que ficou muito forte na um dos primeiros filósofos e pesquisadores dos anos 50, que é o Pierre Sheffé, que ele escreveu a, é, a teoria, o tratado dos objetos sonoros, que foi a primeira vez que os objetos sonoros são sons libertos dos instrumentos. Então pela primeira vez você, ao gravar um som, as pessoas começam a pensar que você pode se libertar da fonte dele. Você não precisa de orquestras, não precisa de bandas, não precisa de músicos. E aí começa a ter musical, música de... música, de, música concreta ou música de conceito, que você vai de conceito e só tem caixas de som. Então as pessoas começam a investigar a espacialidade como, e aí elas começam a pensar, quando tem uma orquestra tocando, automaticamente os instrumentos estão dispostos numa espacialidade. Agora, ou nome de igreja, que eles vão no coral, em cima tal. E aí, quando são caixas de sons, as pessoas começam a estudar acústica e arquitetura. E aí começam os compositores dos anos 50, que além dos que fazem música concreta, que é gravando e retirando o som do objeto, começa os compositores que trabalham o som na arquitetura. Então, tem no espaço, tem peças que são para serem tocadas no rio. Porque aí você fica com os barquinhos andando e aí os instrumentos ficam em os barcos, na beirada, assim, e andando pelo rio também, e você escuta a peça se locomovendo pelo rio no barco. Então essa época foi muito rica, assim, e o John Cage ele foi muito importante nessa época, trazendo a filosofia do silêncio, porque ele começou a escrever e a teorizar sobre isso de uma maneira não só musical, não só acadêmica, ou não só em centros de pesquisa. Ele começou a trazer o xing, a nas composições, porque ele falava, ah, se eu quiser colocar um som do lado do outro, esse som vai ficar, e eu quero que seja assim. Eu quero que a minha composição seja como o Búzios. Eu pego vários sons e jogo, e assim são... Então, eles vão se relacionar pela textura que eles forem... Deles próprias, eu não quero ter um controle sobre isso E é assim que eu quero fazer música E ninguém vai me falar que não é assim música Por que não? Quer dizer, por que não? Né? Porque a história é que na verdade não existe silêncio Não existe, absolutamente Então, só que quando você para para escutar é, Você acaba... Entendendo que, existe, que muitos sons Estão acontecendo o tempo todo E se você para para tentar Perceber as relações entre eles Você vai conseguir extrair é, é, Relações sonoras Dinâmicas Texturas você, Se você ouvir de uma maneira Que você está acostumado somente a ouvir a música Os sons do cotidiano Você de repente vai começar A libertar a sua percepção assim, Para... É, oscilações entre ruído, silêncio, ou coisas mais musicais ou não, porque o nosso ouvido ele é muito, muito, muito poderoso, assim. a, a sutileza do que ele consegue ouvir, as nuances de volume, de frequência, então é muito, muito atrofiante gastar o ouvido só para escutar a música principalmente se for algum tipo de música assim que não desafia ou não investiga de alguma maneira esses limites assim dentro das estruturas musicais ou da história da música tal porque na verdade hoje em dia em termos do que o nosso ouvido é capaz de ouvir fisiologicamente os sons mais é, digamos que exercitam o nosso ouvido são os ruídos do dia a dia Sobe, desce, é alto, é forte, é agudo, é grave, é... você nunca vai escutar numa música pop, por exemplo, um som de uma riqueza harmônica, não harmônica, do mi, sol, acorde harmônico, mas assim, em termos de, de relações que ativam outras sinapses no seu cérebro, relações matemáticas mesmo e como um som, sei lá, de uma, um copo quebrando, por exemplo, tem uma riqueza absurda de harmônicos, assim, a, a surpresa e a imprevisibilidade do comportamento dos ruídos. Então, nosso nosso ouvido ele precisa disso para ele ativar a percepção sonora, assim. Então, essa é uma outra escola do ruído, do silêncio e do som que é a escola que dos anos 70 e 80 começou com as teorias da paisagem sonora do mundo, de resgatar, de entender como que a gente está vivendo, é, como que são os sons das cidades, de todo mundo, quais sons que a gente não escuta mais, quais sons que dão extinção. Você, numa situação de estresse, numa cidade tipo São Paulo, você aprende a ignorar os poivos. Então, em muitas descrições de, de livros, de percepção, de música, de som, de é, arte sonora, tal. As pessoas falam, o ruído é aquilo que você aprendeu a ignorar. É muito triste a gente achar que a gente só pode gastar o nosso ouvido na hora que você tá escutando uma música, na hora que você tá vai num show, numa rádio, assim, sendo que o tempo inteiro você tá é, exposto, exposta a ah, relações riquíssimas, assim, sonoras e tal Quando você vai numa um mato, em algum lugar Se você deitar para escutar os insetos Você assim, é uma infinidade né, de sons E a gente como ser humano, a gente, antes a gente comia inseto Nosso ouvido é, nasceu para isso assim, Para identificar onde que eles estão, o que, que eles estão fazendo Para onde que eles vão, que horas que eles cantam, que horas que eles tocam o o é tradicional é seguro e o que é improviso, qual é o risco de dar errado, de é você rejeitado? Como, como que você está continuando esse medo? Como, como que você fecha os olhos e vai se escalar Gente, vou falar uma coisa muito clichê, que aconteceu agora mesmo. Olha só isso. Por algum motivo, a minha placa de som está dando esse barulho, hoje. Ela é linda, maravilhosa, ela não tem nada. Mas aí hoje, porque a gente quis falar do danado, do bicho, <risos> aí do é tipo não, tudo e a hora que quanto mais eu aumentava o som, sabe, não tá tocando nada no computador. E aí como que você lida com isso? Falar? Ah, ou eu posso falar com as pessoas? Gente, desculpa, mas tem um ruído com o tema de hoje. Assim. <risos> Aí eu falei, ah, a gente vai ter que improvisar com esse ruído também, vou ter que levar em consideração que ele está tá aí, que ele vai estar todo o tempo aí, não haverá silêncio. É, e eu até falei você com você. Você conseguiu o silêncio abaixando tudo, né? É, aí teve até algumas horas que eu fiquei abaixando o volume todo, fazendo, mandando para as caixas, assim, porque nunca tinha um momento que não tava esses barulhos. A improvisação, ela só dá errado se você sente que ela deu errado, se você deixa ela dar errado, porque, como ela pode dar errado? Não, não tem como ela dar errado, porque, sei lá, você está tocando uma escala e aí você quer improvisar com sons diferentes. Se você errar, vai ser um som diferente. E aí, depois, você incorpora o que você pode fazer. É, porque a improvisação com música experimental e com ruído, isso é muito legal, assim, porque, na verdade, é, você pega vários sons e você começa a é, escutar eles e ir transformando ao vivo, colocando ruídos e tal, e feitos e cortando, tirando e tal. E aí, a partir do que vai acontecer aí, você vai tomando decisões para o futuro. Assim. Acho que essa é a, a parte principal, que você tem que fazer, usar, fazer uma, memória, uma memória RAM altíssima. Você tem que tomar, receber muitas informações e tomar decisões e processar muita coisa na hora para você fazer as decisões para o futuro. Então, por exemplo, se você está improvisando com alguma coisa, tipo um ritmo que você está fazendo e que você tá, quis improvisar e ficou Ruim, sei lá, você achou que ficou ruim. Então você tem que, sei lá, dá um, faz um silêncio, conta quatro tempos e volta. Então, na verdade, não teve uma coisa ruim, foi uma pausa que você colocou na suspeita. Ah, eu senti que o do público, entendeu? Porque estamos falando do público. Você precisa aceitar Ah, nossa, aí já são os 500, porque. É... eu já fui o público um dia que não fazia nada e só ficava ouvindo agredida, como horror das do mesmo, do tédio entendeu? e aí eu quis vir fazer as minhas coisas e comecei a fazer e tipo as pessoas elas talvez se sintam agredidas com o som, assim Talvez seja uma coisa que elas nunca ouviram, mas elas é, sabem que um volume que sai alto, ou uma coisa que sai meio errada, faz parte de uma improvisação e que elas. A grande maioria das pessoas que está acostumada, ou que olha que sabe que é uma improvisação, assim. Enfim, e, e. E geralmente as pessoas que vão nos concertos, assim, que elas não estão acostumadas a ouvir música experimental, elas ficam muito impactados, assim, com a experiência não no sentido de se sentirem agredidas porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, que é você colocando música alta tudo alto, ao mesmo tempo sem pausa, sem ritmo, sem é, voz, sem vocal sem cantar, as pessoas ficam meio assim gente, mas é só para ouvir dá para dançar? é, vezes. é só para ouvir como assim